Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova para vocês. Hoje estamos em uma lenda nova muito sinistra, né Thaís? Isso, numa fazenda, né Tiago? Estamos numa fazenda, pessoal, que foi nos passado. Desculpa até por causa do vento, que está ventando muito. Não sei como vai ficar o áudio, vou tentar falar meio alto. Mas aqui, ó, estamos aqui do lado de uma casa abandonada e de frente eu estou... De frente com outra casa abandonada Aqui nesse sítio pessoal Era duas irmãs Elas comprou a propriedade e construíram a casa Cada uma construiu a sua casa Só que dizem que elas moraram aqui Mais ou menos um ano, um ano e pouco né Thaís Foi pouco né E elas pegou e abandonou Elas falou: não dá para viver lá Diz que o local é assombrado elas não sabem se a terra é amaldiçoada, o que, que tem no local, né, Thaís? Sim. Dizem que é assombrado, de, de noite eles passavam maior terror aqui nessas casas. E elas tinham filhos, né? Dizem que elas Tinha não conseguiram filhos. morar aqui e mudaram daqui. Dizem que os filhos não queriam dormir, Diz que era, era, passaram noites de terror aqui, né, Thaís? Sim. E hoje eu e a Thaís veio aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local, para se um dia a gente acabar voltando aqui à noite, né, Thaís? Isso aí. Vamos olhar por essa casa aqui primeiro, depois a gente vai naquela, tá bom? Tá bom. bom. Peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais a exploração. Bom, pessoal, a gente vai entrar nessa casa aqui primeiro. Vamos fazer a exploração, fazer o reconhecimento dela. Mas para vocês terem uma noção de onde a gente estamos aqui: aqui atrás é uma, uma floresta, né? Thaís? Uhum. É uma reserva. Ali do outro lado também é outra reserva. As duas casas foi feitas do lado de reserva, né, Thaís? E isso. aqui é a plantação, que era. Aqui é a plantação, terras, né? isso. Hoje Vamos em dia entrar. não tem mais nem caminho pra chegar nas casas, uhum. mas tem que cortar esse. essa plantação. Vai entrar nessa primeira que vai estar aqui na... mais perto, nessa. né? E aquela ali vai ter que andar no meio da plantação de novo. Licença. Licença. Cara, né? tem que tomar cuidado, porque, ó. Tá caindo tudo, hein? Vixe, Thiago, tem que tomar cuidado, hein, cara? Eu nem sei se nós vamos conseguir entrar aí, cara. Meu Deus. Vamos olhar. Eu acho que nós não vamos conseguir entrar, tá? Porque isso aí tá muito perigoso. Ô, Thiago. Oi. E o que, que você acha que aconteceu aqui? Pela sua experiência que você tem assim, o que, que você acha que pode ser? Ó, o é que eu acho casa, que hein? pode Olha. acontecer aqui? Elas compraram a propriedade, certo? Sim. E dizem que depois que elas construíram a casa, elas começaram a morar. Eu acho que alguma coisa na, na propriedade, assim, alguma maldição. É... Talvez o ex-dono faleceu, era pegado, herança, vendeiro, alguma coisa assim, você fala? É, pode ser, ou talvez não sei quanto tempo tem esse local, é... algum corpo já foi enterrado aqui, é. nunca se sabe. A gente já foi dentro de cidade fazer investigação, que na, na investigação a gente descobriu que tinha corpos enterrados Sim. ali dentro da cidade. Eu acho que aí tá perigoso, hein, cara? Só vamos ver aqui pela janela porque eu acho que nós não vamos conseguir entrar, tá aí? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Ó, com essa janela. Nossa, já toma no cuidado. Aranha. Põe a, põe a câmera dela. Que grande. Aqui é uma reserva, hein? Aqui é. Não, amor, não dá aí não. Cuidado, não dá aí, não. Não vai dar não. Não, vamos voltar. É, sim, sim. Cuidado. Que é preso. Hã? Fiquei preso. A gente vai ter que tomar muito cuidado, hein? Sim. Ou, amor, você entra e vai só até assim nas portas, entendeu? Filmar? Entendi. Quer que eu entro? Não. Assim fica fácil. Tem alguém aí? Pode deixar, eu vou entrar também. Vamos. Será que, será que é. Uma não vamos ficar é sapateando muito por causa de bicho. Tem muitos lugares, mas. Aqui eu acho que era a sala, né? Ó, pessoal, aqui provavelmente é a sala. Só, só não entra muito, tá? pelo Sim. amor de Deus. Gente, a gente vai ter desculpa, que a gente não vai conseguir explorar certinho, igual a gente gosta de ver detalhes. Ó, aqui eu acho que era a cozinha. Ó. Ah até, Thiago, se a gente vir de noite fazer a investigação, a gente não vai conseguir entrar muito, ó. A gente é. não vai conseguir ter acesso àquela porta, olha o tanto de arame que... farpado. Então, eu não sei, aquela outra casa que tem como entrar. Então. Mas essa daqui tá precária. É ah, esse. bastante arame farpado. Pessoal, ó. Que provavelmente é um quarto ó como que tá o janela ali Aqui tem outro quarto e outro quarto Não tô conseguindo nem entrar, pessoal. Só vocês estão vendo primeiro que eu, ó. Não tô conseguindo entrar. Três quartos. É, um quarto. E o banheiro? O banheiro não tá aqui não? Não. Então deve ser lá, ó. Lá na cozinha então. Ah, pode ser. Ah é, eu vi uma janelinha lá. Cuidado, Thiago. Ó, pessoal, lá tem uns negócios aqui. Os pneus. Thaís, não tem muito o que mostrar aqui nessa casa porque não dá para ficar dentro dela, cara. Pessoal, tá caindo, ó. É. Mas pelo menos a gente conseguiu entrar, né? Conseguiu ver quantos cômodos tem, tudo certinho. Aqui a gente conseguiu ter bastante acesso. Só que tá, tá perigoso, tem muita arame farpada. Tá perigoso. Vamos ir lá para outra casa? Vamos, vamos tentar aí, né? Porque olha aí. Vai ter que enfrentar de novo isso tem que enfrentar. Essa plantação. Olha. Agora é do cobre, tá? Tá. Pode ir para trás. Mas as igual, parecem iguais, tá aí. Hã? As casas a casa igual. Tá? É, né? Aham. Ixi, a porta tá fechada, já deu para ver ali, amor? Fechada? Uhum. Nossa, Thiago, olha. Tá muito oh, oh, perigoso. Oh, tá caindo, tá caindo. Tá caindo, cuidado. Ó, tá com a um arame farpado ali. Sai daí, sai daí. Esse é menor. Ah, esse né? tem, tem um sofá. Thiago, esse sofá é muito antigo. Deixa cara, eu ver será se... que essas irmãs tá viva ainda? Não sei, essa casa parece ser muito antiga, cara. Deixa eu ver se dá... não fica embaixo, pelo então, amor de Deus. vou passar pra lá. Thaís, ah. olha aqui, a... ah, ó. Só dar uma olhadinha aqui Aqui é outro quarto, tem coberta Cuidado da cabeça, amor Força Espeta a mão. Cuidado, ah, tá. tem alguma coisa atrás da porta Olha, gente, o sofá foi é muito antigo, minha avó tinha um desses. Cara, eu tenho medo disso aqui de cair na cabeça, olha aqui, Tá balangando, mano. Eu e olha a ventania que tá. Então... Sai Salve. de baixo ali, ó, de baixo da... Do, da... O problema é não. Algum... Nossa, cara, o problema é que você tá ali, Nossa lá. senhora, quantos anos tem aquela calça? Ó... Negócio de criança, a da Boa. das crianças, tá vendo? Uhum. De aqui eu acho que era a pia. Cara, é uma calça. Aqui era dois quartos essa casa. Ó, aí é um quarto. Vamos olhar isso aqui primeiro, depois a gente aí, vai. Vamos ver aqui. Porque daí a gente tenta pra fora, ó. Vamos, vamos aqui primeiro. Ó, escrito bem-vindo, Thiago. Essa janela, Olha essa coberta aí Nossa, Nossa véi, essa daqui não tem que aqui coisa, né? Essa casa aqui é mais assustadora que a outra velho. Tá, mas tá, é. tá Porque eu acho, Thiago, que essa daqui A irmã deixou mais móveis As coisas, você viu? A outra Sim. não tem móveis Não tem nada, roupa Essa aqui tem móveis, tem roupa Calçado Tem outro calçado aqui dentro Vamos ver aqui? Vamos Bom, Cuidado pisar aí Ó, só mostra aqui, Thaís, Isso como também tem muito mostrando? Né? É, aqui não tem nada. Não tem nada. Olha isso, gente. Ah, Thaís, ó, tá até amarrado com arame, não dá pra abrir aqui não. Não dá? Então vamos dar a volta ali. Vamos. Fecha do jeito que tá. Sim. Ai, deixa eu sair daqui, tô com medo de cair isso daqui na cabeça, ó. O que eu tinha visto lá da outra casa, eu vi que aqui atrás tem um cômodo, uma porta, uma porta. Pô, pode ser o banheiro, pode porque lá dentro banheiro. não tinha banheiro. É. Nossa, isso, se tem banheiro para fora, isso aqui é muito antigo, cara. Ó, aqui já caiu, tá vendo que aqui tinha é. marinha? Isso aqui muito antigo, Só tem um banheiro aqui pra fora? Então. Olha, isso aqui é aquela porta da cozinha, que tinha falou que não dava a fabrica, Thaís. Né? Ah, é a patente, tô vendo a patente pelo buraco. da uma Filma ali Que banheiro assustador cara. Cuidado, amor Olha lá a aranha Vai lá Filma lá Nossa, cara Ó, aqui a gente tomava banho, pessoal E aqui a patente e a pia Ó, um tanque aqui Um tanque É, que essa casa aqui é sinistra, hein? É sinistra, hein? Ali tem uma reserva ali pra trás, e tudo Mas isso aí, né, Thaís? Tá é, Pessoal, agora eu tenho que enfrentar tudo isso daí de novo para é. voltar. Pessoal, peço desculpa para vocês pra a gente não conseguir entrar assim, mostrando detalhes, porque a gente tem medo mesmo de cair alguma coisa na nossa cabeça. Como vocês vêem aí, né, cara? É perigoso até né, isso. Muito. Ele tá ventando, a gente não sabe o que que tem na casa, se é um espírito ruim que pode nos atacar. Mas essa casa que deu para entrar melhor, né, dentro do que, que ela lá. Mas é isso aí, vamos embora agora? Vamos lá. Pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, porque agora a gente vai ter que enfrentar o caminho aqui para poder ir embora. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo aí com os amigos E até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!